E aí galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje, ó, sem enrolação, eu trago pra vocês um projeto aqui de alto risco, tá bom? Mas que também você pode ter altos retornos, então se você quer ganhar dinheiro e tá disposto a correr risco, vê esse vídeo, tá bom? Tem que ter risco aqui, realmente, quem não arrisca, não petisca, eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Então galera, basicamente o que tá acontecendo é o seguinte, tá vindo uma série aí de mineradoras pro Brasil, de TRX, e são mineradoras em nuvem, pelo que eles chamam. A de hoje que a gente vai estar tá mostrando aqui é a TRXZZ.com, o link vai estar tá tudo aí na descrição... E basicamente, cara, só de você estar tá entrando aqui na plataforma, você já ganha 3.000 TRX, tá bom? Quanto que são 3.000 TRX? Aqui embaixo aparece. Atualmente está valendo 180 dólares, tá bom? Então, só de você entrar na plataforma, você ganha 180 dólares, mas obviamente, cara, você não pode sacar de início esse valor, você tem que estar tá depositando para poder é, habilitar o saque, tá? Mas qual que é a parada, rapaziada? Eu não vou mentir para vocês. A ideia aqui dessa mineradora, eu nem sei se realmente existem mineradoras em nuvens, tá? Então, o que eu acredito é que, na verdade, esse projeto é um projeto de marketing multinível, né? Também famoso marketing digital, tá? Então, o que acontece, mano? Aqui, você vai ganhar, assim, os rendimentos, né? Você deposita. Você tem um rendimento diário, tá bom? A gente pode estar tá conferindo aqui. E vocês podem ver que tem 4% aí de rendimento diário, tá bom? Então aqui, 120 TRX já, posso já receber, tá bom? Porque é meu primeiro dia já aqui. Olha só. Então, eu tenho 3.120 TRX. Então, sim, você consegue receber diariamente, normalmente. Mas, então, pra você vir aqui na retirada, né? Vocês podem ver que ainda não posso. O limite tá em zero. Por quê? Porque você tem que depositar pra poder estar tá sacando. Mas como eu falei pra vocês, rapaziada, a parada aqui realmente é um marketing multinível. Então, como que funciona? Você tem que vir aqui em compartilhar, vai ter os seus contatos, você pode estar convidando aqui os seus contatos. É isso que faz você realmente ganhar bastante dinheiro nessa plataforma, tá? Então essas plataformas já estão bombando lá na China, são plataformas chinesas. Mano, lá tem um bilhão de pessoas, então o pessoal indica bastante e ganha bastante. E tá começando a chegar bastante aqui no Brasil. Então assim, galera, vou falar real pra vocês, eu não vou mentir. Esse tipo de projeto é pra quem gosta de fazer indicação, tá bom? Que vai conseguir ganhar. Ah, mas você é youtuber, você consegue fazer indicação e tudo mais mas cara, qualquer um consegue, você pode criar um vídeo no YouTube, tá compartilhando aqui o seu código, ou você pode, cara, divulgar no WhatsApp, divulga por máximo de pessoas possíveis que você consegue ganhar bastante e aqui tem duas contas, né, tem a carteira conta, que é o dinheiro aqui que você ganha mais o dinheiro investido e tem essa promoção de conta aqui vai aparecer todo o dinheiro que você ganha com as pessoas que entrarem pelo seu link então aqui vocês podem ver que tem a equipe, cara, e funciona da seguinte maneira, são por levels, né? Então nível 1, mano, cada pessoa que deposita no nível 1, você ganha 10%. Aí essa pessoa do nível 1 indica a outra pessoa, vai ser o nível 2. E aí cada pessoa do nível 2, você ganha 4%. E cada pessoa depois do nível 3, você ganha 2% do que a pessoa depositar. Então é claramente, galera, um sistema de marketing multinível, tá bom? E cara, eu não vou mentir pra vocês, é isso, tá? E bom, continuando, além de ter um rendimento de 4% diário, você pode estar clicando aqui também em investir. E vão ter alguns produtos de investimento aqui, tá bom? Por exemplo, diário aqui de 2% bloqueado por 5 dias, você deposita só 5 TRX, você já consegue ter um rendimento aí de 2% por dia, tá? E aqui tem, por exemplo, ó, um que o maior de todos aqui ó, é 13% por dia. Aqui já é 500 mil TRX que você tem que investir, tá bom? Então assim, galera, com 5 TRX você já consegue ali um investimento mínimo e aqui é um investimento bastante alto já, é 500 mil, o máximo seria acho que 1 bilhão ou 10 bilhões milhões. Então, aqui, galera, uma TRX hoje tá apenas 6 centavos de dólar, tá? Então, se você investir 5 ali, mano, vai dar só 30 centavos de dólar, tá ligado? Então, assim, mano, você pode começar na plataforma ali bastante barato, tá ligado? Porque, igual eu falei pra vocês, é de extremo risco. Então, cara, coloca um dinheiro que você possa perder. Se você quiser, mano, arriscar, botar 500 mil aí, tá ligado? A pessoa pode colocar, mano, mas, basicamente, aí, pode começar apenas com 30 centavos de dólar, por exemplo. E, basicamente, é isso, galera. Extremo risco, tá bom? Por isso que, assim, pra gente fechar, eu vou estar tá depositando aqui, mas, cara, só deposita um dinheiro que você possa perder. Porque qual que é a ideia, mano? Você deposita aqui, indica algumas pessoas. Cara, tenta um rendimento ali, tenta já ter um valor legal. E depois, essas plataformas, o que tá acontecendo? Pode fechar e aparecer outra. Toda hora tá aparecendo outra. São várias e várias plataformas. Se você pesquisar no YouTube, tem bastante. Então, basicamente, cara, se essa aqui dá ruim, você perde um valor muito pequeno. É bem arriscado mesmo, galera. E se der bom também, você ganha dinheiro e parte para a próxima. Essa que é a ideia que a galera tá fazendo, tá? Não tô mentindo para vocês, estou sendo bem sincero. Pode ser uma oportunidade aí, se você sabe montar uma equipe, tá bom? E basicamente, cara, vamos vir aqui, vamos vir aqui em investir, a gente tem aqui o depósito, tá bom? E basicamente aqui, cara, você clica em valor do investimento, aqui vai estar o endereço, você copia esse endereço aqui, tá bom? E agora a gente precisa vir na sua Binance, né? Na sua carteira, enfim, que você tiver, eu vou botar aqui ó, TRX, tá bom? Você clica aqui ó, em saque. Clicou em saque, aqui você vai estar colando aqui, o endereço rede Tron TRC 20 o mínimo é 2 eu vou colocar aqui 20 mano 20 TRX tá bom posso tá clicando aqui em saque ó basicamente continuar aqui vai aparecer algumas confirmações eu vou confirmar e já volto pronto galera passou aqui um tempinho a 3.139 e agora vocês podem ver eu vou vir aqui em comércio e agora vocês podem ver aqui vou clicar aqui no meu perfil mano basicamente tem o um depósito e a retirada pode até ver aqui ó que recarrega qualquer número de TRX para ativar a conta então, cara qualquer número tá você pode já ativar a conta eu botei aqui esse valorzinho aqui mínimo para mim tá vou clicar aqui em retirada mano vocês podem ver que você tem uma porcentagem a ser retirada de acordo com quanto você investe, já que eu investi 19 TRX, posso tirar por dia sacar 0.47 TRX tá bom? Então eu venho novamente aqui na Binance, e agora eu clico em depositar aqui TRX, bota aqui a rede TRC20 tá bom? Basicamente vai aparecer o meu endereço você copia o seu endereço, e você pode colar ele aqui, inicia com a letra T, como vocês podem ver cola aqui, tá bom? Basicamente aqui você bota o valor da sua porcentagem o meu é 4, 7, 5, tá bom? Todo dia, cada 24 horas você faz o saque, aqui você bota sua senha, já podem ver que diminuiu, né? 3.139 foi para 3.138.525 basicamente. E é basicamente isso, tá galera? Além disso, tá aqui uma certa promoção que estão fazendo aqui, ó. Então se você colocar 10.000 TRX, você já ganha 1% aí, que é 100 TRX. Se você botar 100.000 TRX, você já ganha 1.5% que são 1.500 TRX. Se você botar 500.000 TRX, você já vai ganhar 10.000 TRX, ok? Então basicamente é isso. E como vocês podem ver aqui na minha Binance, tá? Já caiu aqui basicamente 0.475 TRX rapidinho, cai, beleza galera? E aí? É isso, todo dia você tem uma rendinha ali caindo. E é isso, galera. Então, fechando, cara. Investimento de alto risco mesmo. Coloque um dinheiro que você possa perder, porque eu não quero ver ninguém reclamando depois, tá bom? Já tô avisando que é muito arriscado, mas que você pode ganhar bem também. Fechou? Então, tamo junto. Vou ficando por aqui. Valeu, até mais.